Hello, hello! Tivemos a conferência anual da Berkshire Hathaway, liderada aqui por duas lendas, Warren Buffett e Charlie Munger, que por mais de 6 horas tiveram a responder a perguntas dos investidores, e por isso neste vídeo quero-te trazer os 5 principais pontos que eu retirei desta conferência anual, por isso vamos a isso! Todos os dias os mercados chovem e deixam.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 que as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. É absolutamente impressionante que possamos viver num tempo em que temos estas duas lendas com 92 anos de idade e 97 anos de idade, Warren Buffett e Charles Munger, respectivamente, é absolutamente impressionante que possamos estar que possamos estar a ouvir destas duas lendas tanto, tanto conhecimento e possamos estar a partilhar estes tempos com eles. E por isso, eu neste vídeo queria-te trazer os cinco principais pontos que eu retirei desta conferência anual para que nos entreajudemos aqui uh, com, com um grande conhecimento de valor no que toca a investimentos. Por isso, como eu te trago 6 horas de conteúdo resumido em apenas cinco pontos, tudo o que te peço em troca é que subscrevas aqui o canal se ainda não o fizeste, ok? Ativa aqui as notificações, carrega nesse sininho para que sempre que eu te trouxer um conteúdo de enorme valor como este, tu recebas imediatamente a notificação do YouTube e assim não percas absolutamente nada, ok? Mas agora sem mais demoras, vamos já ao primeiro ponto que tem a ver com investimentos e tecnologia. Por isso várias perguntas foram feitas aqui no que toca a, a, aos investimentos, poderão ser desrompidos agora com os adventos da tecnologia, principalmente aqui com a tecnologia mais ligada à inteligência artificial, generativa principalmente, ou seja, tudo o que se tem vindo a falar sobre ChatGPT e, e outros que tais, que várias perguntas surgiram aqui, se pode de alguma forma a inteligência artificial também desromper completamente a filosofia de investimento em valor, a filosofia de investimento que nós praticamos aqui também nos investimentos lucrativos e que o Warren Buffett, claro, é conhecido por ela. E houve hum, ali alguns comentários interessantes, e hum, é verdade que a tecnologia tem vindo a desromper alguns setores, é verdade também que a tecnologia tem vindo a ajudar a comunidade de investimento com base em plataformas que inclusive trazem-nos uma aceleração na nossa investigação, no nosso, nosso, na nossa aprendizagem sobre as empresas, nos nossos portfólios de investimento. Inclusive eu tenho vindo a falar de algumas dessas plataformas, como por exemplo a Fox, Simple Wall Street, etc. Tens os links aqui em baixo que é podes consultar, que assim podes subscrever também estes serviços que te ajudam a investir melhor. Mas eu adorei, adorei mesmo a resposta do Charlie Munger para este ponto de se a tecnologia e principalmente se a inteligência artificial iria desromper os nossos investimentos. E o Charlie Munger diz que ainda assim prefere a inteligência clássica. I am personally artificial Ou seja, por muito que a tecnologia possa ajudar-nos nos investimentos, não, não vai substituir completamente aquilo que é o nós pensarmos com o nosso próprio cérebro. OK? E, e aqui é trazido também um outro ponto ligado que é a parte emocional. E, e muitas vezes os investidores cometem erros de investimento por parte das emoções, e, uh, ou seja, não controlar as emoções nos seus investimentos. É o que nós falamos também aqui recorrentemente no canal e quando os investidores metem as emoções à frente da racionalidade, os investidores acabam por uh, uh, pecar ali um bocado, ok? E foi isso mesmo que também foi falado aqui na conferência anual, como o, a inteligência artificial não consegue ir buscar as emoções dos investidores e por isso enquanto tivermos investidores emocionais nos mercados nós vamos poder, nós investidores em valor, nós investidores lucrativos, vamos poder estar uh, a tirar aqui uns grandes proveitos da irracionalidade dos outros, ok? Aliás, uh, eles próprios disseram que o que nos traz mais oportunidades de investimento Será sempre a idiotice que os outros estão a fazer no mercado. Palavras deles não são minhas, mas a verdade é que o, o que traz mais oportunidades de investimento é quando os outros têm comportamentos idiotas. E é por isso que nos bear markets, é por isso que nas potenciais recessões económicas, etc, etc, os investidores adotam comportamentos que não abonam nada a seu favor, pelo contrário, prejudicam-nos e, e isso acaba por proporcionar excelentes oportunidades para quem tem foco no longo prazo, foco nos fundamentais das empresas, e, e, e tem aqui e segue aqui a estratégia dos investimentos lucrativos. E claro, também aqui há algumas nuances de que vai ser mais difícil para os investidores em valor eh, face àquilo que era há 50, 60 anos atrás, quando não havia tanta tecnologia e também um, um foco para o facto de ser mais fácil para quem gere menos, eh, menos ativos do que para quem gere... Centenas de milhões ou bilhões em ativos, e é algo que eu também defendo aqui constantemente: tu tens uma enorme vantagem sobre os grandes fundos de investimento porque tu geres menos dinheiro, como tu não estás a gerir certamente centenas de milhões de euros, acho eu, ok, mas também diz-me aqui nos comentários se estiver errado e tu geres milhões de euros centenas de milhões de euros, isso é ótimo mas como eu presumo que estejas aqui deste lado como um pequeno acionista, também como um pequeno investidor, tens uma grande vantagem, que é poderes olhar para empresas que são de menor capitalização bolsista, ok? E que os grandes gestores de fundo não estão a olhar para elas. Aliás, já falei aqui também no canal sobre capitalização bolsista, as grandes vantagens que tem olharmos para as empresas mais pequenas, Faça aquelas que são absolutamente gigantes. Segundo ponto da conferência: perguntas aqui sobre o sistema bancário e dinheiro, uh, dólar, de desodalarização. De de <risos> <risos> ok, o que é que pode estar aqui a acontecer? E um, várias perguntas sobre o sistema bancário, naturalmente, com todas as notícias que têm aparecido nos últimos tempos sobre falências de alguns bancos regionais nos Estados Unidos, alguns problemas sérios no que toca às entidades financeiras nos Estados Unidos e um, o Warren Buffett e o Shalemanga foram dando respostas que vão sendo mais ou menos consensuais de que é uma grande bagunça, sem dúvida alguma, há muitos idiotas a gerir bancos, infelizmente, ok e que hum, os bancos, quer sejam regionais, quer sejam maiores, ou seja, quer sejam mais pequenos, quer sejam maiores, podem oferecer sim bom, boas oportunidades de investimento se forem bem geridos. A questão é que há muitos incentivos para que o sistema bancário esteja uma bagunça autêntica, há muitos incentivos, infelizmente, para que os gestores e políticos e sociedade, no geral, mantenham o sistema bancário completamente desorganizado, uma bagunça total e que apenas o dinheiro canalize para alguns. Ok? Infelizmente, continua a ser uma realidade, há uns interesses desalinhados aqui connosco e que hum, tornam o sistema bancário, então, uma confusão total e que volta e meia uh, vai acontecer estas situações. Não é nada que seja novidade, já aconteceu no passado, não é só também de 2009, talvez 2009 tenha sido com, com a crise bancária, a crise imobiliária a grande recessão, o, o sistema bancário tenha estado completamente em cheque mas ao longo dos últimos séculos vários bancos, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, quer no resto do mundo, foram falindo e há sempre mais gestão, por isso é algo que faz parte do jogo, Habitua-te a ele, ok? Ainda aqui na questão dos incentivos desalinhados, uma chapada da luva branca, a meu ver, aqui há alguns fundos de investimento, porque o Warren Buffett critica muito que há grandes incentivos para os ativos sobre gestão e não para a performance, ou seja, muitos, uh, muitos fundos de investimento estão aqui, montados de uma forma em que eles querem lá saber se te trazem desempenho a ti ou não, o que lhes interessa é ter muitos ativos sobre gestão porque te cobram uma comissão por isso e por isso estar a cobrar 1% sobre 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, 10 bilhões, tanto melhor, ok? Mais uma pequena nota ainda aqui no sistema bancário que tinha a ver com uh, o dólar e se os tokens poderiam vir a substituir o dólar, uma vez mais aqui críticas àqueles visionários que acham que as criptomoedas vão substituir as moedas como o dólar ou o euro e que claro que não. Ok, aliás o Warren Buffett diz que é uma piada as pessoas acharem que um token pode substituir a moeda de referência mundial, aquela que é a reserva global, uh, eu acho que é apenas wishful thinking, ok? Aqui alguns pontos quanto à questão de investimentos, algumas posições no portfólio do Warren Buffett, todas as empresas que talvez não, possam já não estar no portfólio de investimento do Warren Buffett, mas falou-se aqui, por exemplo, da TSMC, de uma posição de, de que o Warren Buffett tinha assumido no final de 2022 e que vendeu muito rapidamente no espaço de 3 meses, tinha despachado a maior parte do seu investimento nesta empresa que é líder mundial de fabrico de semicondutores, é uma empresa que aliás eu analisei em profundidade aqui no IELA Elite Pro, o nosso serviço de análise de ações que... Tens também aqui em baixo o link para a lista de espera, não está sempre aberto, ok? Porque eu gosto que as pessoas estejam bem alinhadas comigo, que, que levem os investimentos para o longo prazo e por isso nem sempre está aberto, mas não inscreve te na lista aqui de espera porque vai-te ajudar, assim que nós abrimos inscrições, vai-te ajudar a investir melhor, vais ver. E por isso a TSMC, como está a dizer, foi uma empresa analisada por nós também. Warren Buffett diz aqui que vendeu a maior parte do capital da TSMC porque considera, sem dúvida alguma, que a empresa é bem gerida, considera que é a melhor empresa dentro dos semicondutores, dentro do fabrico de semicondutores, eu também considero, ok? E um, considera que a equipa de gestão é ótima, só que não gosta da localização da TSMC. Ou seja, o Warren Buffett diz que, por estar ali sediada em Taiwan, está neste momento debaixo de fogo, entre aspas, daqui uh, no sentido que... Um, entre China e Estados Unidos continua a haver alguma confusão. O Charlie Munger dá um complemento aqui nesta questão da, da tensão entre Estados Unidos e China, diz que é só estúpido, estúpido e estúpido, <risos> e por isso, é verdade, ele disse três vezes estúpido, é, é mesmo estúpido que duas superpotências estejam constantemente a provocar-se em vez de tentarem cooperar que traz muito mais para o mundo todo, torna as, as duas ainda maiores superpotências face a tudo o resto, mas, enfim, é o que estamos a viver Estados Unidos e China, estão aí com uma tensão séria. De qualquer das formas, Warren Buffett diz ter despachado grande parte da TSMC por causa disto, eu não estou muito convencido, sinceramente, até porque ele entrou na empresa sabendo onde a TSMC tinha sede. Ok, até sempre sendo um modelo de sede assim de repente. Seja como for, a empresa também tem procurado diversificar uh, as suas fábricas e inclusive já está a procurar fazer mega fabs para a produção de chips ali nos 5 nanómetros para baixo noutros países, é o que nós temos acompanhado no IL Elite Pro e por isso este risco geopolítico também uh, vai começar a ser mais diminuído. Pergunta ali para a Paramount Global, que é uma empresa no setor dos mídias e produção de conteúdo e uh, se o Arava continuava interessado em investir nesta empresa que ele tem no portfólio, que eu também já tive no passado, uh, quando se chamava Viacom CBS, aliás foi talvez o melhor investimento que eu tive de sempre num curto espaço de tempo, em menos de um ano valorizou mais de 600%, ok? Para mim era... Óbvio, na altura que estava barato, porque estava a pagar apenas 3 vezes lucros por uma empresa que tinha sido recentemente fundida com outra e que estava a crescer a base de subscritores nos serviços de streaming, estava a crescer lucros, estava a crescer free cash flow, estava a crescer tudo, mas uh, agora, 3, 4 anos depois, a situação mudou drasticamente na empresa, felizmente eu também saí com mais 600% de ganho, claro que eu não contava que fosse em apenas um ano, ok? Teria a mentir te se dissesse aqui que era o maior porque uh, conseguíamos sempre fazer constantemente 600% todos os anos, que okay? é completamente no-brainer. E a verdade é que a Paramount cortou o dividendo recentemente, cortou também as expectativas em termos de receitas, de lucros, o serviço de streaming também não está muito fácil e um, o próprio Warren Buffett admitiu aqui que uh, cortar o dividendo, quando uma empresa corta o dividendo, nunca é bom. Okay. Nunca é bom para os acionistas a médio prazo, aliás, vários estudos mostram isso, que empresas que cortam o seu dividendo ao fim de uns anos de estar a aumentar o seu valor de dividendo acabam por performar mal em bolsa, quando comparado com outras empresas que mantêm o crescimento dos dividendos ao longo dos anos ou que até iniciaram recentemente esse pagamento de dividendo. Por isso, a Paramount aqui agora os fundamentais alteraram-se bastante. Falou ainda da indústria automóvel, como a indústria automóvel é tão difícil como também a indústria do streaming, aqui da, como ainda agora falamos da Paramount, mas aqui é ligado também a questão da Tesla e a questão de vários produtores de veículos elétricos, enfim, o mercado é altamente competitivo e nem o Warren Buffett nem eu vemos aqui o setor a ter um duopólio ou um oligopólio dominado por meio das empresas que tenham realmente muitas vantagens competitivas. Okay? É um setor que é altamente competitivo, há poucas barreiras à entrada, há poucas vantagens competitivas dos players que estão aí e por isso é um setor que é difícil. Tivemos ainda a questão da Apple, com o Warren Buffett a dizer que a empresa é, sem dúvida alguma, muito melhor do que qualquer uma das subsidiárias que a Berkshire Hathaway tem, e isto, meus amigos, é uma frase forte, okay? é uma ideia forte, e a verdade é que a Apple é um mega investimento, eu também já tive no portfólio, mais de 200% em 3 anos de valorização, só que, infelizmente, o meu erro foi ter vendido uma excelente empresa que eu tinha comprado a bom preço, mas é o que é, já lá foi. Agora, a verdade é que a Apple está, está aí para as curvas, a Apple é uma mega, mega empresa com uma base de escritores de clientes absolutamente fenomenal. O próprio Warren Buffett diz que não precisa de perceber as tecnicidades da empresa, ou seja, ele não precisa perceber como é que um iPhone é feito para perceber que os consumidores amam a empresa. E é isso que traz vantagens competitivas às empresas. É quando os seus clientes falam da marca com um mega sorriso nos lábios e que não se vêem sequer capazes de mudar para a concorrência. É isso que acontece com a Apple, Se é tu tiveres um dispositivo iPhone, um MacBook Pro, um tablet, um, um, um watch, etc. Seja o que for, tu de certeza absoluta que não queres trocar pela concorrência. E isso é uma grande, é uma grande vantagem competitiva da Apple. E, e também aqui uma pequena pergunta relacionada com a Apple de um professor que inclusive costuma estar mais ativo no YouTube, é bem conhecido, da Duran que é um professor lá nos Estados Unidos, e que tem-se sentido desconfortável com a posição de, da Apple no portfólio de investimentos públicos da Berkshire Hathaway, achar que já tem uma posição muito, muito grande. E o, o Charlie Munger aqui saltou logo em cima a dizer que hum, a diversificação está tudo bem, o problema das instituições, finance, das instituições universitárias ligadas aqui à finança, ao investimento, à economia, é que procuram uh, defender a mega diversificação por muitos ativos e acaba por ser uma diversification. Okay? Eu já falei deste conceito do diversification, aqui no podcast, por isso vai lá procurar que é um episódio muito interessante sobre a sobre-diversificação e como podemos estar a, a prejudicar o nosso desempenho ao longo do tempo. Cuidado com isso. E para finalizar este ponto, o Warren Buffett diz que cash is not trash, ou seja, dinheiro não é lixo de todo, apesar de que, eu discordo aqui um bocadinho, que é dinheiro parado perde para a inflação, é lógico que o Warren Buffett está sentado em 130 bilhões de dólares que estão também a perder para a inflação. Para eles as oportunidades são muito poucas. Lembra-te que eles gerem um, um portfólio de centenas de bilhões de dólares. É muito difícil encontrar oportunidades. Eles têm que olhar para uma esfera de investimento muito, muito curta enquanto que tu podes olhar para uma esfera muito maior, podes vir para as mid caps, para as small caps, para as micro caps, para as nano caps, por isso podes vir para um universo de investimento com muito mais oportunidades abundantes e por isso, na minha opinião, cash continua a ser trash, enquanto estiver parado, não está a trabalhar para ti. Depois, o quarto ponto tem a ver com princípios para vivermos bem e termos bons investimentos. É muito simples, na verdade, gastar menos do que aquilo que ganhamos, um princípio defendido por Charlie Munger e também por Warren Buffett, claro está, e também defendido aqui nos investimentos lucrativos, que é, é tão simples quanto isto. Se tu gastares menos do que aquilo que tu ganhas por ano, podes ter a certeza que te vai ajudar a começar a construir o teu património. Agora, depois precisas de pegar nessa poupança e rentabilizá-la ao longo do tempo. Precisas pegar nessa poupança e colocar em investimento para que possas continuar por aí fora a aumentar o teu juro composto, a aumentar o teu património. Okay. E já vamos falar, no ponto a seguir, sobre aqui uma outra nuance. Um subtópico tem a ver com dívidas. A única dívida que o Warren Buffett defende é a dívida do crédito à habitação. Eu também várias vezes já te falei aqui no canal sobre isso, de, das várias dívidas que as pessoas possam ter, a única que é minimamente admissível é a do crédito à habitação. Tudo o resto, tudo o que for crédito pessoal para tu comprar as férias, para tu comprar o último modelo do, do smartphone, para tu comprar um automóvel, é um mau uso de dinheiro. Continuo a dizer, é a minha opinião, se não aceitas, ponha aí um dislike, ponha um like, ponha o que tu quiseres, mas esta é a dura realidade. O crédito pessoal está-te a levar uma taxa de juros enorme, está-te a afogar completamente em dívidas e está a bloquear o teu progresso ao longo da vida. Enquanto que se tu usares o crédito a teu favor, ok, e isso é preciso alguns cuidados, porque nem toda a gente consegue lidar bem com o crédito. Quem consegue colocar dívida a trabalhar para si está tudo bem, mas a maior parte das pessoas efetivamente só se deveria limitar a ter o crédito à habitação. Eu também tenho, pessoalmente, é o único crédito que eu tenho é o da habitação, de resto. Todos os itens que eu tenho em casa, todos os itens que eu compro ao longo da minha vida são comprados com dinheirinho ali, ok? E depois um princípio para tu viver sempre bem, com tranquilidade, é escreveres o teu obituário e viveres de acordo com ele. Esta é uma ideia que o Warren Buffett já defendeu no passado também e é, é no fundo fazeres uma engenharia reversa, ou seja, é pensares -se como é que tu queres morrer, como é que tu queres ser lembrado. No dia do funeral, como é que tu queres que os teus amigos e familiares falem de ti? Aquilo que tu foste ao longo da vida, aquilo que tu contribuíste para a sociedade. E vive de acordo com isso. Okay? Vive de acordo com esses padrões e vais ver que vives feliz. Quinto ponto tem a ver com investimento em conhecimento. que okay? É algo que defendemos constantemente aqui nos investimentos lucrativos investir em nós próprios. E o Warren Buffett fala aqui de dois subpontos principais. Ele veio falar aqui sobre o livro de investimento do Benjamin Graham, como mudou completamente a sua visão de investimento e o Warren Buffett percebeu que nos 8, 9 anos anteriores a ler esse livro ele estava a fazer tudo errado, ok? Ele tentou a análise técnica de estar a olhar para gráficos e perceber ah, se isto vai subir, se vai descer, errado, ok? Completamente errado. Uh, ele tentou técnicas esotéricas de investimento, e a realidade é que quando ele leu este livro, aí, deixa-me pegar ele, quando ele leu este livro, que, que no caso eu imprimi, estava uh, tá tá em PDF, eu imprimi, são mais de mil páginas, que é muito, muito conhecimento de valor que está aqui, mas quando ele leu aqui o Security Analysis do Benjamin Graham, a sua realidade de investimento mudou completamente, e acreditem, eu também aprendi muito, mas mesmo muito nestas milhares e milhares de páginas, na altura eu tive que imprimir assim, okay? duas páginas por página. Enfim, o melhor ativo, o melhor investimento que tu podes fazer na tua vida é investir constantemente no teu conhecimento, é o chamado, uh, o teu earning power, okay? o teu poder de ganho vem de tu investires constantemente em seres o melhor na área que tu és, de constantemente procurar formar-te em, em novas áreas, ampliar o teu círculo de competência para que assim possas ganhar mais, ou seja, o teu valor para a sociedade, quanto maior for o teu valor para a sociedade, quanto mais tu contribuís para o bem-estar dos outros, quanto mais, for, quanto mais forte for o, o teu valor para os outros, tanto mais vais ganhar, ok? Isto também fez toda a diferença quando eu percebi isto no passado, é por isso que eu hoje tenho aqui o, os investimentos lucrativos, este projeto belíssimo que já ajudou milhares e milhares de pessoas a investir melhor, a gerir também melhor o seu dinheiro no dia-a-dia, e, e por isso, constantemente, também invisto no meu conhecimento, em novas formações, é, seja na área das finanças, dos investimentos, de negócios, de empreendedorismo, é, em livros também, claro que sim, biografias, é, ensaios filosóficos, tudo e manda alguma coisa que nos ajude a crescer. Okay? E é por isso mesmo que eu tenho um convite especial para te fazer nós vamos ter uma super Masterclass nos próximos dias 20 e 21 de Maio. Já vamos para a oitava edição, chama-se o Calor dos Mercados, porque estamos a chegar aqui ao verão e, e há aqui hot topics, há temas quentes do momento que nós temos que abordar e por isso convido-te a participar nesta Masterclass, convido-te a investir no teu conhecimento para assim poderes ganhar mais ao longo do tempo. Para esta Masterclass é passaram milhares de pessoas que transformaram completamente a sua forma de olhar para o dinheiro, de encarar os investimentos, de procurar oportunidades de rentabilizar mais o seu dinheiro, de pôr o seu dinheiro a trabalhar para si, e por isso chegou a tua vez de vir a esta Masterclass e assim saís lá com uma nova filosofia de investimento. Um cérebro expandido que, tal como Einstein disse uma vez, um cérebro expandido jamais volta ao seu estado original. E é isso mesmo que eu quero para ti, que saias lá com um cérebro expandido, por isso vai aqui ao link em baixo, carrega aí, inscreve te é gratuito, é online, e por isso enquanto te lá no dia 20 e 21 de maio, começamos às 19 horas. Ok? Um forte abraço lucrativo, espero que tenhas gostado deste episódio da Berkshire The Way e dos grandes princípios de investimento. Tchau, tchau!